como está o mundo, como, como as pessoas estão vivendo nesses últimos tempos, como as pessoas estão reagindo à situação do mundo atual. E muitas vezes, enquanto nós nos preocupamos de olhar como as pessoas estão vivendo, nós nos esquecemos de como é que nós estamos vivendo, de como é que está a nossa vida, como é que estamos Andando na presença de Deus. Então a palavra diz: olhai por vós. Jesus é quem disse: olhai por vós. Quer dizer, olhai por vocês. Cada um olhe para si. Olhe para si, para a sua situação. De como está a nossa situação, espiritualmente falando. Como é que estamos vivendo? Como é que temos andado? O que temos feito na presença de Deus. Glória a Deus. Temos que olhar por nós mesmos. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. O que é glutonaria? Apetite desordenado. É? Apetite desgovernado. Pessoas que comem desordenadamente, vivem desordenadamente. E a palavra diz, olha, que o vosso coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez. Né? Tem pessoas que tanto comem quanto bebem. Bebem até se embriagar, comem até não mais aguentar. E acabam tendo o seu pensamento fixo só na comida, só na bebida e... e só nos cuidados da vida e de repente o Senhor Jesus disse e venha sobre vós de improviso aquele dia qual o dia? o dia da sua vinda o dia em que ele vai arrebatar a sua igreja o dia em que ele vai se manifestar a este mundo porque... Jesus ele vai tomar providência com a situação do mundo atual. E a primeira providência que Ele vai tomar é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. É o arrebatamento daqueles que creram no Seu nome, daqueles que confiaram na Sua palavra. E estão aguardando esse dia, estão se preparando para esse dia. Glória a Deus. Então Jesus disse, olha, olhar é por vós mesmos para que não aconteça que o vosso coração se carregue, quer dizer, fique carregado.